O que acontece quando você faz um pedido no nosso site? Primeiramente, a gente entra no sistema e vê os pedidos que são do dia. Aqui a gente está com dois pedidos, porque a gente já tinha feito os outros pedidos que tinham, mas esse aqui eu fiz para mostrar para vocês. Então, eu pego, coloco tudo no outro sistema, que é um sistema integrado para a gente fazer a etiqueta direto com, com os correios e assim já sai o código de rastreio direto para você. Eu seleciono todos os pedidos que eu quero gerar a etiqueta e ele já mostra ali, ó a etiqueta prontinha para a gente colocar na caixa, eu imprimo essa etiqueta e depois eu levo para o setor de expedição, porque sai essa parte da etiqueta e uma outra parte que tem discriminado certinho, que é a outra folha que está ali, o que, que a gente vai enviar naquele pedido, ali já tem o seu endereço, já tem todos os seus dados para que o pedido chegue para você certinho, depois a gente faz a separação dos produtos e assim com a separação já pronta na mesa, que nesse pedido era rolinhos, somente de espuma, a gente pega esse rolinho, nesse caso ele é embalado a vácuo, coloca então dentro do plástico e puxa ele no vácuo na máquina. Depois de puxadinho ele fica todo assim, bonitinho no saquinho e todo puxadinho mesmo. E a gente coloca aqui o nosso cartão de agradecimento e também um cartão explicando do porquê que a gente faz isso com as espumas. A nossa caixa é toda decorada, toda lindona, é uma eco box e ela é assim já e tem várias informações nela também para falar para você como, que, como que você vai agir quando chegar a sua espuma e por que, que a gente faz isso. A gente diminui o espaço nos veículos para que você receba o produto aí, é, com um frete muito melhor e também ajuda o meio ambiente porque emite muito, muito menos gases poluentes. Aqui depois a gente coloca a etiqueta direto para identificar o produto. E para que quando o correio vier retirar aqui com a gente, ele simplesmente leve lá e aí ele siga seu destino bonitinho até você. Então aqui eu estou colocando aqui etiquetinha, junto com a declaração de conteúdo que tem o, a declarado o que, que tem dentro da caixa. A gente coloca depois tudo isso no nosso estoque e ele fica aguardando ali a coleta dos correios que passa todos os dias na empresa. E por semana a gente manda em cerca de 200 produtos, toda semana sai. Hoje estava no início do expediente então tem aqui menos produtinhos aqui para mostrar para vocês mas já tem bastante coisa sendo embalada e a gente mandou nesse dia aí foi